Jornalismo Informação Opinião Humor Opinião Para quem tem pressa O Meia Hora está no ar Paraíba, olá João Pessoa, cá estamos nós prontos, preparados, apostos em mais um 60, aliás, Opa. <risos> em mais um Meia Hora, hoje é quinta-feira 24 de janeiro de 2019, o Meia Hora está no ar, Aqui comigo o professor, analista político Flávio Lúcio. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Vai viajar amanhã? Vou, vou. Amanhã tenho um compromisso com uma grande amiga minha. É... Vou fazer-lhe uma homenagem amanhã para a minha presença em Alagoinha. Em Alagoinha. É. Hum, coisa boa. Fava Olá. com... Galinha de capoeira, Opa. coisas boas assim, sabe? Ela me prometeu, pelo menos. <risos> pelo menos prometeu, não é? Ah. Deixa, deixa eu, eu primeiro pedir desculpas aos nossos, aos nossos é, telespectadores. É, nós nos atrasamos um pouco hoje na tentativa de trazer o melhor, trazer uma novidade para os nossos computador, para os nossos é, telespectadores que era que o aplicativo da Pense FM fosse ao ar já com o programa ao vivo, mas infelizmente nós tivemos um problema na mesa de som com o computador, enfim e essas coisas de. de, de, de, de Técnicas, de né? TI da comunicação são um pouco difíceis, demoradas, etc, etc e tal. Mas convidar você que está em casa e, com certeza, a partir de amanhã. A partir de amanhã. Tá? É, nós estaremos. Nós estaremos já no aplicativo, infelizmente só para Android por enquanto, mas logo logo o iOS também vai receber o nosso tem algum retorno muito alto aí, vai receber o nosso sinal, tá mas a você que está em casa que gosta de curtir uma, uma playlist bacana uma playlist de música popular brasileira, de música gostosa, que tem Android, logo, logo, para o iOS para os iPhones, você baixa o aplicativo da Pense FM, tá? Pense FM. Ele garanto que você vai adorar o conteúdo musical e nos horários que a TV e a rádio tiverem programas próprios, locais, nós estaremos em conexão com a Pense FM. E hoje tem um, um, um mecanismo chamado CarPlay, quase todos os veículos hoje já vêm com CarPlay, professor? Você conectou o cabo do, do celular ao carro, imediatamente o som ele detecta o, o celular e você escuta como se estivesse ouvindo ah, pensei, é, o uma rádio, um Bluetooth, o Bluetooth, né? o Bluetooth entre, tantos outros, cabos, né? entre tantos outros mecanismos que se tem para isso. Então, se quiser ouvir som de qualidade, sem propaganda, sem locutor conversando besteira, sem intervalo comercial... Né? Sem propaganda, sem locutor conversando besteira e sem horário comercial Baixe o aplicativo da Pense FM Uma programação musical, pelo menos a, a que eu escutei Não, perfeita, de, perfeita de tem, como, tem como espelhar o celular aqui? Não, né? Tem não, né? No, no, no, no, no emulador, tem como? Baixa no emulador pra gente mostrar depois como é Então, pelo menos por enquanto para o Android... Para o Android, você vai ficar ouvindo a Pense FM através do seu celular e logo, logo no iOS. O tá um aplicativo é muito. Garanto a você que você vai gostar da playlist mais inteligente da Paraíba, tá bom? Deixa eu trazer os destaques. Venezuela em transe. Sim, as vinhetinhas dos dois, né? Vamos trazer logo a vinhetinha dos dois. A baixinha mais arrochada da Paraíba. Pensei que tava esquecendo de mim. Adriana Bezerra. Ô, Adriana, Max, já viu você hoje desse jeito, desse estado? Lógico, acordamos juntos. Não, não, junto nós, não, casa. da hora que acorda não é assim, não. <risos> não vem com mentira, não. Deixa de brincadeira. Não, lógico. É lindo, Nós moramos assim, juntos. Porque hoje é. você está de verdade uma é. gatinha, viu? Hum, Com todo obrigada. o. rei. Re... deixa eu contar uma história minha. E, Mas nessa e, idade e... não tem mais essa história. Deixa eu, história eu contar de gatinha, uma história não, minha de, de Adriane e Max na época que eu estava no Correio. <risos> essa foi boa. Eu diretor do Correio, minha garagem era logo na, na na vizinho a portaria, né? A minha de Alexandre. Quando eu fui saindo, a Adriane ia saindo da portaria normal. Aí eu gritei, claro, óbvio que brincando. Adriana gostosa! Meu amigo, é. quando eu olhei de lá, tava Max, um negão, a lápada. Max gostoso! <risos> é, não foi... Esse sabe tirar de tempo. o oh, pino! Até danado. porque ele olhou, quando ele olhou na direção de Max, o. O olho de Max já tava buticado assim, né? Como, Rapaz, como assim como o eu, colega foi, Como eu perco o amigo, jeito? mas não perco a piada. Quem mais gostou do elogio? Rapaz, foi engraçado foi, demais. Foi engraçado demais. Que não demais. Não, demais. não, quem conversa? Max tem ciúme de mim, nada. Venezuela em transe. Brasil reconhece Juan Gaído, novo presidente... Guaidó, Gaidó, novo presidente da Venezuela... Mas o presidente interino disse que não participará de intervenção. Bateu o pino, foi? Mas é, não quer, quer briga, não. Vi se a tua previsão de guerra para o Relações. Fechar, ter, vamos ver isso aí. Vamos ver, né? Porque é o, o, o alinhamento de, de que Bolsonaro tem demonstrado, as, as, as posições dos Estados Unidos, pode levar o Brasil. A, aliás, em guerra, essas guerras são muito úteis, quando. Para ah, desviar... Sim. Cortina de fumaça... Né? Tá. E veja, claro que numa uma guerra, principalmente, onde você está sob o guarda-chuva da força bélica dos Estados Unidos, é claro que é diferente, porque o Brasil vai enfrentar uma guerra numa fronteira, numa longa fronteira, uma grande fronteira, né? Que o vamos Brasil lá. Tem com a pessoa, uma guerra, não, guerra e sempre na, foi. Na selva, o debate não né? começou ainda, não É só ah, os não, destaques. Tá bom, tá? É só ah, os destaques, lá. tem calma. Reações a. De novo, rapaz, vocês. Adriana, Fica, pelo você amor quer, de Deus. Você quer, você quer assunto Adriana do dia, quer não. derrubar Bolsonaro. <risos> Bot... não, ele não precisa Reações de mim pra isso. Reações ao meu amigo. Flávio Gates. Banco Central vai deixar de monitorar movimentações financeiras de parentes políticos. Ô, oh, gente. Já. É. Não. Ó, nem, nem eu tava dizendo e aqui Moro, nos bastidores. E Moro, e Moro? Não, eu tava dizendo aqui nos bastidores. Nem o Cinema Nacional, na época da pornô chachada, conseguiu produzir uma putaria desse nível. E Sérgio... Me perdoem a expressão. E Sérgio... Mas assim, e em Sérgio... pleno. E Sérgio Moro. Quer dizer, no momento em que o COAF descobre as movimentações suspeitíssimas do filho do presidente. O governo Bolsonaro pretende fazer com que o Banco Central não rastreie mais as movimentações financeiras dos países Vamos comentar, é só os destaques. Políticos. O governo amplia sigilo do alto escalão do governo. Depois de garantir, Flávio Bolsonaro pagaria caso de irregularidades fossem comprovados. O presidente recua e diz que seu garoto está sendo perseguido. Em Jesus. É, hein. João já elegeu seus presidentes? Deputados revelam que governador está pedindo votos para Adriano Galdino e Evásio Bezerra para comandar a Assembleia. Daqui a pouco eu tenho um furo, aliás, é, um furo sobre a eleição da mesa que garante de definitivamente a... Eleição de Evásio Bezerra no segundo bienio. Exclusivo agora. Não adianta eu dar exclusivo aqui hoje e daqui a 15 dias o cara colocar exclusivo lá sem dar os créditos. Foi o caso hoje do, do querido jornalista é, é, Suetoni Tá com quantos dias, professor, que eu disse aqui que era, que era entre o Wilson e, e a Vaza Briga? Uns, uns 10 a 7, 7 a 10 dias por aí. Pronto, ele, ele deu hoje. Faz um bom tempo já. Ele deu hoje, sabia? Pois é, eu vi. Coisa eu boa. Vi. É, daqui a pouco eu tenho uma exclusiva que garante que é como eu antecipei. Mas que sua aqui, fonte, ele, ele, ele vê outra fonte que não é a mesma e que a sua é mais bem informada. Daqui a pouco, como eu antecipei aqui, eu vou dizer uma coisa que garante a eleição de Evásio na Assembleia no segundo dia. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alexandro, da Teix Comunicação, que está nos ela ouvindo. Ela não vai deixar eu terminar Não, não, a, não, não a, pode, Alexandre, já, já que eu interrompi Mande para a dona Beijo também, seja você. inteligente. Ô, oh, meu Deus, não, você vai mandar só mandar pra... pra, só pra mande pra Alexandre, Miriam. Alexandre é meu, amigo, meu amigo, Vai, manda pra Miriam. Miriam, meu amor, saudade. Já saudades. tem gente aqui me chamando de petista. Gente, Sauda eu não sou Miriam, é, não. que conversa? Não, não eu é, sou uma é, crítica é, do... Tucana, Tucana. Não, porque agora é o seguinte, todo mundo, não, é, todo mundo... Quem não é Bolsonaro caso, é, petista, é petista. Miriam, é. um beijo pra você, pra todos beijo, da Miriam, Tex beijo. Comunicação. Beijo. É, Cabedelo candidatos iniciam propaganda eleitoral. É, agora me permitam -me começar um assunto sério que com isto não se pode brincar. Nem se pode brincar, nem se pode omitir. É, por favor, Edson, grave essa parte e passe para mim logo antes de terminar o programa. Edita é logo ela. Falar de uma coisa séria, tá? Que com isso não se brinca. Que isso não se joga para debaixo do tapete, que com isso não se deixa passar despercebido. Porque, senão, quando acontece um fato daquele lá no PB1, que eu estava lá, eu senti na pele, onde fugiu cego, aleijado, metralharam o PB1. Fica sem explicação, ficam sem entender. E não se brinca com coisa séria, nem se joga coisa séria no tapete. Governador João Azevedo, secretário de Segurança do Estado da Paraíba, doutor Jean, secretário de Comunicação, Luiz Torres, estão abafando uma tentativa de fuga pesada que aconteceu no presídio regional de Souza que vou repetir o secretário Coronel Sérgio abafou lá em Souza, chegou a negociar com bandidos para não vazar, até café da manhã especial, o que eu acho bacana, mas não pode ser para abafar, se tem que dar café da manhã especial, para esposa de preso, não é porque é para abafar uma fuga não, é porque tem que dar todo mundo, a do PB1, a do Roger, a do presídio de Cajazeiras, e estão escondendo que na cidade de Souza foi domingo, não é isso? desde domingo passado teve uma tentativa de fuga pelo muro que foi frustrada pelo PM que estava na guarita e Evitou, reagindo com bala, uma fuga pelo muro, sendo que tinha gente esperando lá de fora. De domingo de madrugada para Souza de, de domingo para segunda de madrugada, houve troca de tiros intensos, tá foi um que danado. o diretor do do do, do presidente de Souza tá proibido de dar entrevista mas eu duvido que a demanonato Nonato tenha isso, tenha tenha que a tenha tenha deixado isso em off mas foi confusão, quase acontecia um outro massacre daquele, sendo em Souza. E tem coisa que não se pode brincar. Coronel Sérgio, o senhor é durão, o senhor é linha dura, o senhor tem todo o direito de defender os seus colegas. E aí eu vou corrigir uma informação que eu dei naquela live. 99,9% dos agentes penitenciários desse Estado, 99,9% são homens e mulheres de bem. Agora, como um Toda regra tem suas exceções. Eu mandei uma mensagem para o secretário, o Sérgio, dizendo que tinha sido espancado pelo agente Ivan no presídio PB1. Sabe o que foi que ele disse? Procure a... como é que chama? Corregedoria. A Corregedoria. Eu disse, olha, eu procurei o senhor já há quatro meses, o senhor não tomou providência. Imagina a corregedoria com o Ivan e com o outro lá. o, o, o... Eu tô falando de dois agentes, eu não tô, não tô generalizando com os agentes do PB1, não. tô falando do Robson e do Ivan, ambos de Recife. Um, um, um me humilhou... Eu não tinha revelado ainda. Chegou a cuspir na alimentação minha antes de eu, de eu receber o almoço. E o outro me bateu, Ivan. E o secretário se faz de doido. É para um governo que, que até agora sempre publicamente se manifestou em favor dos direitos Humano. dos presos. né? Que Eu acho que é algo no... que... Eles, eles estão em, em, em, sob guarda do Estado. A responsabilidade é do agente público que não não é um direito é um direito do preso é oh, algo que precisa ser respeitado Estão brincando e é, é estranho com o tão... governo que, se, que tem essa preocupação Homem, deixe isso não, em brancas nuvens, rapaz, e nuvens e não trate com rigor o Ivan problema. me embateu me embateu covardemente eu andou nos rins o Samu nesse dia me levou para o hospital foi noticiado ele me bateu nesse dia. Você não procurou os direitos humanos não, Fabiano? Que tem direitos humanos na Paraíba? Não tem aí, tem os, os, os grupos. Eu não conheço. Os, uh... Eu não conheço. Aí tem outra. No Silvio Porto, no dia que esfaquearam dois presos na segunda de manhã, no banho de sol, no pavilhão 20, descobriram um túnel. Inclusive, tinha um, túnel, tinha um preso na hora, dentro do túnel, cavando o túnel. E também está abafado. Secretário. Aliás, em nenhum estado da nação, um secretário que comandava uma pasta que aconteceu aquilo no PB1, ele se manteria no processo de secretário. É lamentável que isso esteja acontecendo e esteja sendo abafado. Eu não vou abafar. Tá certo? Eu não vou abafar as humilhações que as esposas dos presos passam tendo um raio-x desligado por maldade no PB1. Um raio-x caríssimo, professor. Caríssimo. Que custa mais de 5 milhões. Aquele que você passa que vê até o útero. Eles desligaram por maldade para humilhar as mulheres dos presos. Desligaram por maldade. Minha esposa, até hoje, está fazendo tratamento psicológico por conta das visitas íntimas. Ninguém sabe, eu vou dizer aqui pela primeira vez: minha esposa foi me visitar no dia em que eu fui solto pelo Tribunal de Justiça e me levou um livro para ler do Jornal Nacional que eu tinha pedido a ela, de William Bonney. Quando eu fui atrás do livro. No presídio de segurança máxima, sabe o que, foi que aconteceu? Roubaram um livro. O livro foi roubado do presídio de segurança máxima da Paraíba. Liguei para o secretário. Não pelo valor de um livro de William Bonner. Mas pelo o fato que... Oxê, um presídio de segurança máxima me instruiu... Primeiro, proibiram de entrar com um livro do Jornal Nacional, que era dia de entrar com um livro, no presídio. Não sei que mal tem. Proibiram de entrar com um livro do Jornal Nacional. Quando eu fui solto, fui procurar meu livro, cadê eles? Roubaram. E muita gente acha que preso no Brasil tem privilégio, né? Parece que tem. Tá privilégio? Em um paraíso, né? Não privilégio? Acha? Muita gente não acha isso? Privilégio? Que deveria ser tratado. Se, tiver, se tivesse auditoria. Nas contas da Secretaria de Administração Penitenciária. Com o que é gasto? E o que os presos comem? Meu amigo, aí você ia ver o que era Ora, bu Fabiano, o buraco você mais oh, embaixo. Os caras desviam até merenda de criança e imagine de preso. comida de preso. Pronto, pronto. Não precisa dizer mais nada. Mas vamos tocar o barco. Quer dizer que o homem lá na Venezuela bateu pino? Não, é. Declarações do presidente em exercício, Hamilton Mourão, né, que apesar do Brasil ser uma das primeiras nações a reconhecer o agora novo presidente antes de, da Venezuela, só, o Brasil não vai participar da intervenção. Antes de, de você, desculpe, mas para retomar e finalizar, essa, eu acho, Fabiano, que essa você já falou um pouco, uma parte do que você disse aqui, eu acho que numa uma live que você fez na, na, na inauguração aqui do, do site, né? Mas outro, esse conjunto de revelações que você faz merece, no mínimo, uma investigação sobre os, as, as ocorrências que você acabou de denunciar. E eu volto a repetir, um governo que, que se manifesta sempre favoravelmente aos direitos dos presos, que, que são constitucionais. Né? Todos eles têm um direito a, a serem tratados dignamente. Eles estão lá cumprindo pena, é, já estão tentando prestar. Contas, a, Professor, a, a sociedade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Meu medicamento, pago com o meu dinheiro para entrar no presídio, era um, um, um Deus nos acuda. Era 10, 15, 20, 30. Assim, era, era uma briga constante. Minha com os agentes Para pedir o que eu precisava Necessitava que era um remédio Pedia 10 vezes Rapaz, meu remédio, por favor Eu tomo um remédio controlado Antidepressivo E a abstinência de um remédio desse Vocês não tem noção E eles de mal Agora, eu tô dizendo Isso era uma exceção De dois ah. agentes De dois agentes 99,9% por isso que é bom você Dos registrar também aqueles, da Paraíba, aqueles que lhe trataram não é com dignidade. Com dignidade. Não, todos é os todos os outros. De um agente não, público. Eu só estou dizendo, para você ver, de tantos, de, de tantos, estou de tantos, dizendo dois só, todos os outros me trataram com respeito. Eu não estava pedindo nenhum benefício, eu só não queria apanhar, isso é tortura, né? É, eu só não queria apanhar, eu só não queria ser humilhado, cara, cuspir no meu almoço, abrir a, abrir a tampa do meu almoço e cuspir. Eu só não queria que, por exemplo, todo, todo preso, todo preso lá tem direito que algumas coisas entrem na feira no dia de feira, e as minhas foram proibidas de entrar, algumas coisas, como um livro que depois foi roubado. E cá para nós. Vou, eu vou responder um processo, mas o maior torturador que já passou no PB1, de presos, é o secretário de penitenciário da Paraíba. Coronel Sérgio, era quem mais espancava preso, batia de quebrar braço. Sabia disso, governador João Azevedo? Que o secretário, o secretário de penitenciária foi o que mais espancou gente, torturou gente no PB1, quebrou braço, cavícula, quando foi diretor? Ah, isso é muito grave, né? Quando foi diretor. O secretário Cláudio Lima, antes de ir embora da Paraíba, me disse Fabiano, no dia da fuga do PB1, ia matar, iam matar o Betinho, o chefe da Alcádia. Não mataram porque eu não deixei. O secretário Cláudio Lima, eu no gabinete dele. Enfim, é isso que nós temos escondendo os fatos. Você sabe quem é o principal assessor do secretário de agente penitenciária? É o irmão dele, o major, que é gente boa, gente fina. Pronto, devia ser o secretário, o major, como é o nome do major? Magno, mas é o principal assessor da secretaria. Que isso é nepotismo, eu acho. Pois né? é, agora você vê. O, a, a, a vida de um preso no Brasil. Você tem até uma, uma, uma, uma, uma série, não, é um, um documentário na, na Netflix que trata sobre a vida dos, das piores cadeias do mundo. Entre elas estão as cadeias do Brasil. Se então, vier na veja, Paraíba, fica muito pior. Um preso que já vive em celas superlotadas, né? É, é, com todo desconforto que a, a, a vida de um, de um presídio, sobretudo nessas condições, ainda sofrer esse tipo de humilhação, de violência dentro de, de presídios, realmente é algo assustador. E é bom quem tem essa visão sobre. que acha que isso é correto, porque o cara é preso, porque é bandido, porque é não sei o quê. Espero, é, quando ele sente na pele essa situação, aí é que vai ter a dimensão. E eu era, eu era um preso. Do... Sim, escute. eu era um preso provisório. Quanto isso é grave? eu era um preso provisório. É. que o juiz me colocou pra lá pra ter segurança de vida e aconteceu o inverso o, o, o Robson queria me embater num dia da fuga, como se eu tivesse alguma culpa o que é isso, meu irmão chegou lá espera pra... aí amigo, eu não sou bandido não tenho nada a ver com, sua, com a fuga resolva com quem vocês quiserem a sorte foi que o Claudinho chegou Aí eles ficaram com raiva porque Claudio Lima foi pra minha cela conversar comigo. E aí esse Robson desse dia pra cá passou a me odiar. Isso é! Passei a noite levando tiro, quando o secretário chega vai falar com o bandido. Aí começou a cuspir na minha comida, na minha cara. Que é isso? E ninguém toma providência. Não tem. Eu falei com o senhor, secretário, que, que porra de corrigedoria, quem manda é o senhor. Agora, se o senhor é conivente com isso, se o senhor fez isso a vida toda quando foi diretor do PB1, é outra história. Tá? É outra história. E vou dizer mais, as condições são tão desumanas no PB1, que eu só não me suicidei porque não tinha como. Mas eu fiz uma tentativa de suicídio. E eles sabem lá e não vazaram a informação. Graças a Deus. Estou dizendo agora. Cheguei a tomar 20 comprimidos de uma vez. Para você ver que situação. 20 comprimidos de uma vez. E quem me salvou foi um, um, um jovem, talentoso, agente penitenciário que cuida da farmácia, o Everton. É isso. Mas vamos para os assuntos. Barato. Não, agora não tem mais clima, não. Estou chocada demais. Se bem que, assim, tô, é, não é nenhuma novidade para ninguém que o sistema carcerário brasileiro é uma instituição absolutamente falida, né, onde os direitos são suprimidos, negados, e, e, e todos os tipos de desmando, de desumanidade, é absolutamente silenciada. Né? Avalia-se aqui fora... Quem não é um criminoso acesso. que passa uma estadia num presídio desse, até por revolta, até por revolta o cara tem toda a tendência a desenvolver, a, a, a, a, aí sim se tornar um criminoso é verdade. Homem, eu não morri, eu não morri de fome, eu não morri de um desmaio por conta dos presos que estavam comigo no RDD. Eu desmaiei uma vez, passei mal, desmaiei. Os agentes se negaram a me levarem à enfermaria. Quem me disseram foram os presos. Preste bem atenção. Aí, dois presos que trabalham no presídio, na cozinha, foi quem me levaram nos braços para... O atendimento médico. O atendimento médico. Comida? Ora, como é que eu comer uma comida que o cara vai e cospe? Como é que eu almoço? Me diz aí. Tu almoça? Já não deve ser uma comida muito convidativa, Sim, né? mas o cara vai lá e cospe a comida que você recebe. Quem me salvava? Os que estavam lá. Agora, é, você, você teve essa experiência e, e usa os canais de comunicação que você tem disponíveis? para revelá-las, né, até pedindo providências, expondo essa realidade que sistematicamente é omitida. Agora, eu te convido, eu sei que você sofreu bastante com isso, mas eu te convido a fazer também, um, assim, um exercício de muita humildade. Porque você, Fabiano, enquanto comunicador, e eu estava lá do seu lado, e muitas vezes lhe aparteando, lhe questionando, lhe criticando você muitas vezes criticou os direitos humanos. e eu, eu fiz. A primeira vez que eu falei, a primeira vez, a primeira vez, não, a primeira vez, não. A primeira, a primeira minha primeira palavra na live que eu fiz foi primeiro, não é nem de direitos humanos. Não devo satisfação aos direitos humanos. Devo satisfação a Deus, ao Rei dos Reis, aquele lá de cima. A primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpas a ele pelas quantas vezes que eu disse que bandido bom era bandido morto. E depois aos direitos humanos. Aliás, e eu vou voltar a criticar os direitos humanos, eu acho que é pouco o que eles fazem. Deveria ser mais forte, mais rigoroso, mas infelizmente mas aquela história, Fabiano, é você, hoje você, você, às vezes as pessoas ficam até, não, não, não, não é o caso dessas pessoas que atuam, que militam no meio dos que elas estão acostumadas a serem tratadas como verdadeiros eles são os próprios marginais, porque a função deles é. A mídia não, não dá é espaço. Não é defender bandido, não sei É fazer Ninguém, ninguém está que... defendendo é bandido. É fazer não. com que é, o Estado cumpra a sua função. Essas pessoas estão lá sob guarda do Estado. O Estado tem responsabilidade com elas. E elas estão lá não é faz fazendo um estágio no hotel, não. Cinco estrelas, não. Elas vivem uma vida infernal. Quem... o a liberdade, que depois do direito de existir, de é... só... viver, o maior direito humano isso, só, é a liberdade. Então de a privação da liberdade é um castigo muito Não tem muito direito grande. de ir e vir, mas mesmo assim você está lá preso num, num local absolutamente desumano, né? um tratamento desumano, permanece isso, isso ao longo de anos. Se você ficar preso ao longo é, de anos, vai ser esse todo, o tratamento todo, que vai todo, todo mundo sabe que eu sou diabético. Eu adquiri duas grandes feridas nos pés, que é o, o, o, o calcanhar de, de aqueles de um diabético, que é periférico. Grandes. Minha esposa levou uma pomada lá, foi oito dias para entrar. A pomada que ela levou para. Ajudar na cicatrização. Para ajudar na cicatrização. Oito dias. E a ferida. Aí. Um coronel muito educado, elegante, chamado Fábio, do ML foi lá, alguém denunciou a ele, ele viu, fotografou, fez um laudo e mandou para o governador. Mas é isso. É torcer que um dia isso melhore, porque... Lá, sim, ao invés de ser prisão, ali é uma fábrica de bandidos. Você só sai pior, porque não tem como de humilhação, de pressão, de, de, de, de espancamento, de, do que você pensar. E você estava numa ala que, que não é a ala que fica os presos comuns. Aqueles que são... Que, que ninguém nota. Não, né? eu tava São... no, no RDD, que era, um re, que era que é o, o regime diferenciado. Exato. Imagine um preso que um, um, não, lá, não, não. O RDD é o contrário, é o inferno do inferno. o RDD não, não, É o um regime diferenciado para pior. Não é para melhor não. Mas você não foi encaminhado para porque era porque é isolado? Um local... Não, é porque pelo contrário, é só porque é isolado mas lá é o inferno, lá é o inferno do inferno, lá é onde estão os mais perigosos do presídio. Aí, amigo, é... Ei, vamos começar o programa de novo. Bora. Porque Bora. não tem clima para voltar. É... Oh, Menina oh, uma oh, coisa oh. É, Edson, para aí, você para aí. Tem aí um videozinho mimoso de meu pai pai, meu garoto. De quem? Amor? Meu pai. Você vai lembrar agora de Chicanísio e e Castrinho. Lembra do Meu pai pai? Meu garoto, lembra disso? Lembro. Solta aí uma vez. Lembro não, até porque uma eu sou de 85. De 2019. Até não, porque eu sou de 85, né, Adriana? Tá oh. viu na internet. É, a Fabiana é de, de, de Xuxa para cá, né? É. Tá aí? Tá aí? Ô ah. oh, meu Deus do céu, que delay. Não, eu fico, eu fico devendo. Não, ele já mandou, assim. Fico devendo, mas eu, eu vou... Eu vou, eu vou mas vamos, vamos falar isso. disso aqui. Me, me explica essa história aqui do, hum. do Banco Central deixar de movimentar, de monitorar ações. Não, isso aqui ações, é um fake, não? Não, é lógico que não. Tá quem, nas principais portais peraí, do país. Quem tomou essa medida? Deixa eu entender. Não. Em pleno escândalo né, provocado pelas revelações do COAF sobre as movimentações do motorista de, de, de Flávio Bolsonaro e das próprias movimentações financeiras do senador eleito Flávio Bolsonaro, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, tomou duas decisões. A primeira delas é aumentar o sigilo sobre o alto escalão. Comissionados de alta patente, políticos de uma forma geral, vão ter uma amplificação do sigilo financeiro, das movimentações financeiras. A outra medida, que assim, é de, dos olhos da cara caírem assim... Espera aí, isso foi o presidente em exercício? A, isso, a outra medida é impedir que Banco Central e COAF vasculhem, monitorem as movimentações financeiras agora, agora aí é de ato, filhos é ato, de político agora aí é ato de ditadura isso é ato de ditadura então assim isso são, duas, é ato... medidas, Não, isso são du duas medidas aumentar o sigilo aumentar o sigilo do alto escalão e impedir Coaf de fazer o rastreamento das movimentações financeiras dos filhos de político de políticos é. então assim é é como eu disse, é, um, é, uma, é pornográfico, e, e é pornográfico em meio ao Flávio Gates, o governo Bolsonaro tenha, quer dizer, não, sinalizem o desejo de tomar essas atitudes. E aí, para quem me chama de petista, porque para Bolsoninho, se você não disser amém, você necessariamente precisa estar na oposição. Né? Eu sou uma jornalista, tenho um pensamento crítico, e eu sinto dizer a vocês Que vocês foram redondamente enganados Porque se a promessa era acabar com a corrupção As ideias não correspondem Definitivamente aos fatos Que nós estamos testemunhando E aí, olha só você, Vocês lembram de uma entrevista Que o Bolsonaro concedeu Lá em Davos A uma agência de, de, de, de informação Acho que é a Blumerang Bloomberg, eu não sei pra... Bloomberg, É, a Blum... Bloomberg Bloomberg, isso Falando que se restar comprovação sobre irregularidades né, contra Flávio Bolsonaro, ele teria que pagar o preço. Bom, 24 horas depois, meu pai-pai recuou e deu pai, a seguinte... Isso, isso é inédito, isso é, isso, é, isso é coisa de ditadura mesmo. Não. Deu a seguinte declaração, solta aí Edson. Acredito nele. Isso é como um assessor pudesse decretar, em cima dele decretar é sigilo de um documento. Tá uma. Ele tem explicado tudo o que acontece é, com ele nessas acusações infundadas que tem feito. Esteve sim com o seu sigilo quebrado, fizeram uma arbitrariedade para cima dele nessa questão. Nós não estamos aí acima da lei, muito pelo contrário. Como qualquer outro, estamos abaixo da lei. Agora que cumpre a lei, não façam de maneira diferente para conosco. Não é justo atingir um garoto, fazer o que estão fazendo com ele para tentar me atingir. O Brasil vai muito bem e nós não recuaremos no nosso propósito de fazer o Brasil grande e colocar no lugar de destaque que ele merece. Ao meu filho, aquele abraço. Fé em Deus que tudo será esclarecido com toda certeza. tá desligado? Então é o é, é, Bolsonaro, acredita, é o Bolsonaro que disse ontem não, que eu tô, eu tô achando, o filho seria punido. Eu, eu, eu tô achando que é alguém do PT dizendo isso. Yeah. É o perfil do PT. Eu é te falar uma não, coisa, é o, PT, o PT não saiu. É, é o PT, né? Mas, mas vamos, não, vamos pra, ser de, justos. Deixa eu, deixa eu falar a língua do povo. Não, eu quero saber quem injustiça isso. Deixa eu falar é a, feliz, a língua do povo tá para vocês comentarem. O decreto permite que mais gente restrinja o acesso à informação no Executivo Federal, não é isso? Certo. É. Ou seja, antes só o presidente, vice e ministros e comandantes das Forças mas, Armadas Mas essas informações e não, são, não são públicas, não. Essa informação é que e, tem acesso é o COAP. E embaixadores poderiam classificar algo como ultra-secreto preste atenção a categoria secreto 15 anos de sigilo só podia ser dada pelo pessoal aí em cima e titulares de autarquias fundações estatais etc isso também mudou nos dois casos antes era proibido delegar para assessores em cargos de confianças elevados agora pode quer dizer então, acabou e xergação... desapareceu. Todas as atitudes do altíssimo clero da gestão brasileira estão sob sigilo por 15 anos. Olha, é, é, Praticamente se, ficam imputáveis durante até... 15 anos. E a outra medida, que eu acho ainda mais escandalosa, é que parentes de políticos, Flávio Bolsonaro da vida, não terão mais a vida financeira, as movimentações financeiras. Monitoradas pelo COAF. Ou seja, podem se, se ficar tranquilos que. Pode ficar tra... Agora, Flávio Bolsonaro pode fazer as movimentações, pode é, é, depositar o que ele quiser na conta dele, Olha, na conta de Queiroz, do Bolsonaro, na conta da mãe de Pantanha, que de todo mundo. A C... Quando a CPMF? A CPMF foi criada no governo Collor. Né? Ela foi mantida no, no, ao longo do governo Fernando Henrique, depois do governo Lula. E só no governo Lula que der, derrubou. Foi Dilma? Não, foi. Ele, foi o go, foi, foi governo, foi, foi governo Lula, foi, Lula que foi, foi suspensa não, a CPMF. Lula. Lula. Mas, foi lá, Lula. Lá, mas ele comeu uma rapinha, não comeu? Não, não mas, mas a. a acho que já, já foi no segundo governo, foi? Foi no segundo, foi, governo, no segundo governo Lula. Lula é, e o, uma das questões da, referentes à CPMF era é que. suspensão? A, a, é que ela permitia o controle é, a respeito, principalmente da Receita, a respeito de, sonegação, de sonegadores, que quando declaravam os a receita, né, sua renda, informavam um valor, mas as movimentações financeiras que as taxações da CPMF permitiam a receita ter acesso, mostravam outra coisa. Então, o que, é, o que é que nós temos aqui? O que é que nós tínhamos também? Esse esforço que, de derrubada da CPMF, que também tentava impedir o controle é, do Estado sobre essa sobre negação fiscal, né? É, do, do, de, de grandes, principalmente grandes empresários, né? porque hoje não dá para você guardar dinheiro não, mas debaixo agora, do mas, colchão. Mas agora né? a sonegação é oficial, né? Não, Eu, aí aí o que, que aconteceu? Aí atos... entra em ação o Coaf. A função do Coaf é fazer também esse controle. Por isso que essas movimentações de suspeitas de Flávio Bolsonaro. Não, não é só Flávio Bolsonaro, não é qualquer indivíduo que começa a fazer as movimentações, o COAF obviamente vai, essa, esse, esses, essas informações são emitidas pelo Banco Central à, à, à, ao COAF e o COAF faz esse levantamento, começa a fazer essas é, investimentos, é que, um que é essa função dele. a questão do COAF é o seguinte, é, é? É, Adriana Bezerra, a, o perfil, eles têm o meu perfil de renda, se de repente eu começo a movimentar contas, é, é, números muito vultosos, Fia, Agora engraçado, o e vai viu? Ver o que, ô, que eu tô ô, fazendo? Ô, de ô, onde ô. vem esse dinheiro? Foi por isso que chegaram ao Queiroz. Ô, Adriana, engraçado que a Presidenta da República foi... É, gravaram conversas da Presidenta da República. O, o, o, o ministro atual, Sérgio Moro, da Justiça, que presidiu o um inquérito Mandou o áudio para a redação Rede Globo. Do Jornal nacional. Um ato absolutamente ilegal. Um ato que, se fosse um país sério, Moro seria imediatamente afastado do caso e, e, e iria é, ser julgado, poder. responder por algo, uma agressão à segurança nacional. Exatamente. Porque nenhum, nenhum cidadão, mas principalmente um juiz, pode gravar um presidente da República e, pior ainda, dar publicidade à gravação. Hoje, Bolsonaro fica... Aí o pessoal que apoia Bolsonaro fica chateado porque nós estamos discutindo aqui... Imagine se isso fosse no governo Lula, no governo Dilma. A confusão... Nós, nós, nós não estaríamos tratando isso aqui, não? Um ato grave como esse? E essas pessoas vão ficar indignadas porque querem o quê? Silenciar quem, tem, quem, quem, quem fazia críticas antes e agora continua fazendo também? Não é? Então, veja, o que nós temos é uma regressão, porque o que nós tivemos, vamos ser justos, do, ao longo dos governos do PT, como eles gostam de chamar, foi um avanço civilizatório, inclusive, de controle da, da, da, da, da publicidade dos atos do governo, do, dos governos federais. Mais transparência. Um, um, um, um, eu lembro a vocês que um ministro perdeu o emprego porque comprou e, e pagou com cartão corporativo, Tapiocas por 8 reais. Isso foi no governo de, de o governo de Lula. Dilma. Lula. Lula. Lula. Nesse caso, Dilma, foi ministro, na época o ministro dos Esportes, do PC Sim, Orlando, do B, Orlando Orlando Silva. Orlando. Que estava lá, coitado, estava lá já preparando a Olimpíada. Teve que pagou uma tapioca, abandonar o quarto. Fecha no professor. Pagou uma tapioca. Foi, foi, pa, foi pagar uma tapiocazinha. Fecha em mim, aliás. É. Aqui mim. deve ter sido o assessor, né? O cara vai lá... Com uma tapioca, aí por uma tapioca, tapa na minhoca, o caba foi... Agora, por, foi porque, Fabiano? por que, Fabiano? Por, que, que, a imprensa, por que, que a imprensa teve acesso a essa informação? Porque Dona Dilma criou a lei da transparência, que tornou esses gastos públicos. Aí, Bolsonaro faz uma, uma mistura que é intencional para criar para exatamente se, tentar se proteger desse tipo de investigação. Porque uma coisa são é, e... aquilo que é sigiloso e que tem a, tem a ver com a segurança do presidente, com a segurança do vice-presidente, do vice dos ministros e que deve ser preservada. Outra, completamente diferente, é se esconder através da legislação para impedir que sejam descobertas suas falcatruas como é o caso da, praticada por Flávio Bolsonaro, né, que estorque seus funcionários, tira dinheiro deles e tem uma lavagem de dinheiro, uma lavanderia no seu gabinete. Porque o que ele mais fez... Né, o cara enriqueceu, pega o patrimônio de do, do, do pai, o chefe, o, o, o chefe lá, o presidente da República, que se você comparar o patrimônio de Bolsonaro, o que ele tem com a renda, é totalmente incompatível. Mas o, o chefe meu, o principal aí dessa ação... É o atual sena, é, o, é o senador eleito, deputado estadual do Rio, Flávio e olha, Bolsonaro. E diante e diante, né, de tantos fatos, de tantos dados que o COAF apresentou, que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem colecionado, para mim é um escárnio, okay, eu tenho, eu, eu é uma pornografia Eu tô achando explícita. que tudo isso Bolsonaro, é fake news de vocês. Não. Olha, Bolsonaro, via Você, público, tão, e dizer que, que, São o, que Paulo. o que acontece... Isso o é o verdade Pablo mesmo, Bolsonaro é, é o uma é tentativa, um é uma perseguição injusta na tentativa de desestabilizá-lo, diante senhora. de todas as provas, de todos os fatos levantados pelo Ministério Público Carioca e também pelo COAF, é realmente, olha, é, é escandaloso Você demais. Você sabe, sabe o que é a frase de, de Bolsonaro que está repercutindo, uma, uma fala dele à Record? Abre aspas, em poucos minutos fizeram... Uma retrospectiva do Brasil do futuro. <risos> Rapaz. Uma retrospectiva Ei, do Brasil do entrou, futuro. Aí lembrou Dilma, né? Com o um estocavento, com. Por trás de uma, grande, de uma grande mulher tem um cachorro, de uma grande criança tem um cachorro. Né? <risos> Dilma tem essas. Né? Não, mas é o Bolsonaro Suas conseguiu fazer não, uma é retrospectiva. pior que Dilma, não. Mas Dilma fez essas, essas frases aqui. Que você citou ao longo de seis, set, set, set, é, cinco anos, seis ah, anos de governo. O que é Bolsonaro reto... que começou agora. Não, o, o, a não a retrospectiva, Dilma Rava, pois vamos. é, ele chega lá. Ele chega lá ah, porque o é o ele seguinte: o que, que absurdo... ele está dizendo? Que ele, tá, ele fez uma retrospectiva do futuro, ou seja, ele viu o futuro. É, ele, ele tem uma bola de cristal. E apresentou esse futuro lá em Davos. É uma mãe de Iná. Não, e o mais engraçado é o seguinte: é deixar o vice-presidente tomar essa. Iniciativa, né? Ele sai de cena, vai para lá, para Davos e o presidente, e o vice-presidente, que também tem é, o que acertar suas contas, né? Porque existem denúncias até graves contra ele. É, ele é mesmo, ele mesmo que toma a iniciativa, né? Então livra, livra o, o Bolsonaro de ser o protagonista de ser o partido, né? dessas duas ações e, bota, né? e, coloca ele e beneficia fazer. todo mundo. A rigor. Traduzindo, o alto escalão da gestão Bolsonaro praticamente fica ineputável porque suas ações agora são absolutamente sigilosas, ninguém vai ter acesso, a imprensa não vai ter acesso, o Ministério Público não vai ter acesso. Por isso 15 é, isso anos, é uma ilusão também. Por 15 anos. Isso é uma ilusão, sabe por quê? E, não, mas aí você vai incorrer, se, por exemplo, se a imprensa fizer alguma denúncia, vai incorrer em quebra de sigilo... Né? Que, mas com, com, o que a imprensa com faz. Dano, é, com Adriana, dano à segurança nacional. Adriano, o que a imprensa faz hoje é o seguinte, quer dizer, depende do interesse público envolvido, obviamente. Mas a, o que a imprensa faz ao divulgar processos que escorrem segredo de justiça, informações, como essa que, que nós acabamos de mencionar. Uma informação que atentava claramente contra a segurança nacional, porque envolvia o presidente da República, da República, e a, e a Globo não estava nem aí. E o que é que aconteceu com a Globo? Né? Verdade. Então. É uma questão, é aquela história, como eu disse essa semana, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, uhum. é uma ilusão achar que através desse tipo de, de procedimento e, e dentro da, da, das corporações que existem no serviço público, esse tipo de informação não vai, se de for do interesse, vazar. De deixa eu entender aqui uma coisa agora. É, essa confusão na Venezuela, hum. quer dizer que o cara é, reconhecido novo presidente... Alguns não, países. Ele, sim. Ele... O Brasil já reconheceu. O Brasil reconheceu os Estados Unidos de é, pronto, o, o, o, a gru, Bolívia... O grupo de Lima, né? É. Que é o, alguns países latino-americanos. Tanto a, a, a Rússia a. quanto a China já disseram que não, que é. não reconhecem. Então, a gente está diante. Talvez por isso Bolsonaro tenha. <risos> Tal, Talvez a gente esteja aí diante do princípio de uma nova Guerra Fria. Né? É. Em que os blocos claramente ficam em posições e, antagônicas. E até de um lado, tem... Estados Unidos, e, no e Brasil a, e a Rússia, batendo e a continência está, para Trump. E a Rússia está fornecendo material bélico, sobretudo na aviação, né, está equipando a, a, Venezuela. A, a Venezuela militarmente para enfrentar então, então, isso. Então, deixa eu essa deixa, vamos, e, de, a, e mais importante E mais importante, todas essas declarações foi aqui o governo chinês de, de, de, fez ontem, reconhecendo o governo e atacando os governo. Estados Unidos atacando claramente, diretamente os Estados Unidos pela ingerência, que é claro, o que é que nós temos, o que é que o governo brasileiro, pode ser Maduro, pode ser, qualquer que seja o governo, tem a ver, vai lá, num conflito, é, é como se, é como digamos assim, vamos imaginar que fosse o contrário. A Venezuela, nós estivéssemos aqui na confusão nossa, e a Venezuela, mas é, mas interferindo nas questões internas brasileiras. O Juan Guaidó, Guaidó, Disse que Neco de Pitibiriba. Mas o cara não teve um voto. Mentira e dessa, né? Mentira <risos> O cara não teve um voto, o cara é presidente ai, da Assembleia ai, Nacional. Ai, ai. A Assembleia oh, Nacional país. se autoproclamou se auto tá. governo é, do, do, da Venezuela e ele está recebendo Deixa eu trazer a exclusiva do dia hum. que carimba definitivamente o passaporte de Evásio Bezerra como futuro presidente da Assembleia para os anos de 2021 e 2022. A primeira eleição, como todos sabem, já está garantida. É, é Adriano, Adriano Galdino. Galdino. O primeiro secretário será Nabor Vanderlei. Já E foi primeiro secretário dele já também. Mas o carimbo, o batom na cueca da, da Grande União é que Adriano Galdino, que será o presidente do primeiro bienio, tá? será o primeiro secretário de Evásio Bezerra no segundo bienio. Atenção, minha querida Érica de Oliveira, dão, vamos dar com exclusividade aí, porque exclusivo dá trabalho, como diria <risos> o nosso querido, saudoso Marcelo Rezende. Adriano Galdino, que é uma, Fechou o firo. um deputado que tem fama, não só fama, é cumpridor, né? tem história de cumpridor, sacramenta de vezes creio por mim, a eleição de Evásio. E dá força ao próprio Galdino, que na primeira vez que foi presidente, ficou de fora da, total da mesa na outra eleição. Né? Nesta não, nesta... Porque é o seguinte, a Assembleia, a Câmara, o Senado é o seguinte, professor. O presidente é o presidente, óbvio, mas o primeiro secretário é o prefeito. É quem cuida, ou seja... todo o vai continuar na, na liderança do governo. Não, não pode como presidente. Não, assim, na, na, não, no Não sei, BN. não sei, isso aí eu não, não vou mentir que eu não sei. É, o que eu sei é o seguinte, que... É, o primeiro secretário tem muita força, porque a assinatura para contratações, para nomeações, para aquisições, tudo tem que o primeiro secretário assinar. Então, Galdino ganha força com isso, e é vazio, diga-se de passagem, tem um, coro um coroamento para a carreira política a carreira política eu estava até conversando ontem com o Léo Bezerra que quero muito bem a Léo, meu amigo que estava chegando a hora do Evasos ele já articulou para tanta gente Evaso articulou para tanta gente nesse estado já na Câmara Municipal de João Pessoa na própria Assembleia ele, elegeu Galdino, elegeu Gevaso. foi ele que fez toda aquela, aquela aquele tranxixim em 2014 em 15 foi ele Toda aquela articulação para poder tomar de. De, de, de, de Ricardo de, de Marcelo. De Ricardo Marcelo foi ele. Então, tem hora que tem que chegar a vez da gente, né? Então, é um coroamento vai ser presidente da Assembleia Legislativa. Se quiser, tem gordura para ser deputado federal em 2022. Aliás. Os últimos que foram. Menos Ricardo Marcelo. Menos Ricardo Marcelo. Porque eu que... não quis mesmo. É, mas todos os outros foram, vai ser deputado federal, né? tem tudo para ser deputado federal, e o filho, que é um vereador bastante atuante, é um vereador qualificado, deputado estadual. Vamos à redação do Fonte 83, www.fonte83.com.br, dá um giro pelos principais portais da Paraíba, um a um, Vamos lá, Ricardo. Boa tarde, boa tarde já, né? O .br Dá um Boa tarde, Fabiano. Giro principais principais boa tarde boa da Paraíba um uh, a um. Tá um Vamos lá, Ricardo. Boa ta... boa tarde, Fabiano. Né? Paraíba atrás de dizem, aí. que guarda na Paraíba, o juiz é o despacho do da Polícia Militar. Agora a mulher morreu Paraíba ela deu no hospital, a emergência tá na Paraíba, o o despacho do da Polícia Militar. Da Paraíba. já metade das cidades lixo natura a céu aberto, então tá aí o TSE pede para que os municípios parabanos façam ações para que as pessoas deixem de jogar também lixo na rua a céu aberto então tá aí, Isso a gente não vê mais atualmente nenhuma dessas ações nem na mídia, nem, nem na, dos municípios, nem o movimento né? então tá aí um alerta sobre os lixos é, o MASPB traz em destaque também eleições na Assembleia. Tá? O oposicionista afirma que não vai ter veto e revela diálogo com mais cinco deputados. O Fonte 83 também traz em destaque aí o segundo bienio. O Wilson Filho nega embate com o Evasio e diz que espera a de João Azevedo, como outros deputados também esperam, né? O paraíba .com BR traz em destaque, preso em, em Itaporanga, perdão, homem que participou de assalto no Bradesco e deixou o PM baleado. Já o T5 traz aí, morre homem que teria sofrido mais de 20 tiros no centro de João Pessoa. A vítima de 32 anos estava internada desde o final da tarde desta última quarta-feira 23. Bezerra.com.br traz lá no seu destaque o que está acontecendo de verdade na Venezuela. Aí no Crônica da Vida Real e o professor Flávio Lúcio diz, tem lá no, no seu no seu site LeiaFlavioLucio.com.br Juiz de Cabedelo pode ter ligação com Leto Viana, o Leto Viana escrito aí por Lúcio é por Flávio Lúcio. Esses são os destaques dos principais portais da Paraíba. É com você, Fabiano. Um abraço, Ed Carlos. Obrigado pelas informações. Ó, vamos encerrar aqui. Cadê aqui o fake news do dia? Sim. É, um eleição aqui. em Cabedelo, começou a propaganda eleitoral? foi? Começou, é. Quem são os candidatos? É Neide. Não, não, não teste minha memória, não. Pode ler é, aí. É Neide. Não, aqui não, aqui não tem dizer Não, só tem dizendo isso. O Hugo. Hugo, é Neide. A ex-primeira-dama. Ex o, o do PTB, que é o... Tem um do quê? O candidato do PTB. Dá um Google aí, por favor. <risos> é... Poxa vida. O, é, mas a polarização... É... Conversei com o irmão é... dele A ontem. polarização... É o Hugo e Eneide, né? É, é a polarização. É a polarização entre eles, né? Mas aí é, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma certeza absoluta que vai ser uma campanha facílima. Para o Hugo. Eudis? Eudis. Eu disse. Eu disse. Que é o vereador do PTB. Eu dizer? O PT, ontem é, é, troquei uma mensagem com o presidente do PT ontem, Jackson Macedo, o PT vai recorrer né, da decisão da Justiça, e ontem algumas lideranças do PT foram a cabedelo para manifestar apoio a, ao candidato do PSOL, Patrício, né? Patricio, né? Então, essa situação do PT não está resolvida ainda, né? Então, é, é bom não contar que o vereador lá, Eudes, não conte ainda com o apoio do PT. Ele é que reúne boa parte, inclusive, uma das justificativas que deu, é, até coloquei no meu blog essa, essa matéria, é Jackson Maceda, que o vereador Eudes apoiou o Bolsonaro na primeira, não, não, tanto primeiro quanto o segundo turno e... É, está aliado lá no cabedelo com esses grupos que apoiaram o Bolsonaro na cidade, né? que é o caso Valber Virgulino, acho que o deputado federal também lá, Elisa Virgínia e a, a, a mulher coordenou lá, não lembro o nome dela, a campanha de Bolsonaro lá na cidade. Foi seria seria candidata, mas acabou abrindo mão. Então é bom ver se se se essa campanha também pode ter alguma influência. A situação já, não é, já mudou muito, né? porque esses, essas últimas denúncias envolvendo o governo Bolsonaro acaba, certamente vão afetar um pouco a sua credibilidade, mas é, certamente Vitor Hugo, pela, por ter o apoio do governo do Estado, por, ter, por estar na prefeitura e por ter estar tá realizando algumas obras importantes, assim, principalmente calçando ruas lá, né? é, um, é o frango favorito. É, eu também acho. Não, e, e, ele, e ele tem feito um, um, um, belíssimo, um belíssimo trabalho. Tem feito um belíssimo trabalho. Fake do dia. Diz aí, Adriana. Olha, é, desde ontem, né, quando o, o Guaidó se proclamou presidente da, da, da Venezuela, que circula nas redes sociais um vídeo assim, de uma multidão em Caracas, assim, uma coisa impressionante. Duas multidões de, de direta já nas ruas de Caracas. Só que esse vídeo que tá circulando é falso. Tinha muita gente em Caracas, sim, mas o vídeo que circula fazendo referência a os atos políticos de ontem é falso. Ele, na verdade, é de 2016, né? É, de fato é de Caracas, mas ele foi filmado em Setembro Em 1 de setembro de 2016, naquela, naquela ocasião, a oposição a Nicolás Maduro pedia para que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela agilizasse procedimentos para a realização de um referendo revogatório contra o mandato de Nicolás Maduro. Então, esse vídeo que está circulando da manifestação em Caracas é, na verdade, de 2016. Embora realmente seja de Caracas e embora ontem também tivesse muita gente... Né, nas ruas lá da Venezuela. É, a, a, a gente tem um a... vídeo, esse vídeo fake, tem não Edson? A qualidade está ruim, é? A oposição, assim como no Brasil, né, nós tivemos um, aqueles, aquelas multidões que também foram às ruas aqui no processo de impeachment. A classe média é, venezuelana é majoritariamente, é quase na sua totalidade... Toda ela, mas na sua tota, quase na sua totalidade é contra. Tá. É, Edson está é, me é dizendo contrário. que a qualidade está ruim, mas vai soltar assim mesmo. Vamos lá, dá, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Olha lá. Isso não aconteceu ontem, tá, gente? Isso aí é de 2016. Apesar embora de ser se tiver... um movimento é, li, liderado também, pela oposição. E também é, liderado pela falar. oposição, e também, lógico, contra o, o, o Nicolás Maduro. Eu escrevi lá no meu blog... Mas quando quiserem... é bom também, quando o governo venezuelano faz suas manifestações, também reúne grandes multidões. Verdade. Então a Venezuela, não imagino observando essas imagens, que a Venezuela está inteira, dominada inteira é, com a é oposição. A Venezuela é um país dividido, um país que talvez o desenlace desse conflito não seja... A solução diplomática, uma solução a negociada. ONU tem pedido, né? tem pedido muita, então, é, a tendência é uma guerra civil diálogo. que está em curso na Venezuela. Que né? pode realmente e voltar as... a desencadear uma nova Guerra Fria. Porque você Adriana... tem de um lado os Estados Unidos liderando um bloco, China e Rússia outro, né? dizendo que apoia a manutenção do governo maduro. A, além do que é o seguinte, as Forças Armadas ontem, que muita gente estava na expectativa já do golpismo, dessa né, tradição golpista da América Latina, já esperando a manifestação das Forças Armadas contrária a, Maduro, contrária a Maduro. E o que se viu foi a reafirmação, a crítica, inclusive, à ingerência dos Estados Unidos nas questões internas da Venezuela e reafirmando o compromisso com a ordem constitucional venezuelana, né, que é o que, que está em discussão hoje naquele país. Então não vamos achar que Esse, esse, esse problema está é, resolvido contado, A é tendência é essa situação se aprofundar Essas manifestações certamente enfraquecem o governo Mas não, é, e... Nem de longe a, a, a, a, O apoio do governo se senta Do venezuelano se senta é, na, Nas organizações que existem Espalhadas pelos país, pelo país inteiro Sobretudo os bairros da, das periferias é, Onde vivem a, Que vive a maior parte da população Que apoia sem nenhuma até diversação governador. Tá e, e assim sobre essa crise na Venezuela assim a nossa o nosso entendimento sobre a crise da Venezuela é muito dominado pela mídia né e a mídia que cobre Ai, meu, esse meu, meu. É, geralmente são as agências internacionais a, a, o, o jornalismo dos aqui no Brasil mesmo é muito já, preguiçoso já, já. Acaba já estouramos tudo tudo, tá? tudo tudo tudo. Eu só tudo, quero tudo, só tudo. chamar assim que eu tratei sobre esse assunto da Venezuela o que de fato né, acontece nos bastidores dessa crise Se você tiver interesse de ver Não ficar só reproduzindo o que a Globo diz vá lá em adrianabizerra.com.br Que eu trato sobre o que está Nos bastidores dessa crise lá na Venezuela eu Também recomendo esse artigo Está muito bom Obrigada professor Sim. Isso, Marcos Patrícia Candidato pessoal Obrigado E pelo... é yeah, meu nome é Tchau, é isso? Vamos encerrar com o que é hoje com meu nome é tchau. Não, ninguém encerra como o meu nome é tchau, não. Hoje já teve. O seu desabafo. me vai dar uma confusão tão grande. Ah, você sabe, né? Ah, falamos de Venezuela. De, de tchau, paraíba, um abraço. Ó, oh, peraí, calma. Se o pessoal vender o peixe da gente, que é a feira da gente, a feirinha. W, e agora, mais que nunca, tem que ter acesso, viu? Você viu que a prefeitura tomou tá medidas bem. mais rigorosas do que o Estado. É www.adrianabezerra.com.br é, é Leia Flávio Lúcio. Eu gostei do, do um publicitário que ligou esse, que, que, que fez esse Leia Flávio Lúcio. né? Porque todo mundo é blog do Flávio Lúcio, blog do Rubão, blog do... Tá olhando eu... para ele aqui. É, o publicitário uhum. foi eu, viu? Sabia? Foi. O Leia Flávio Lúcio. Gostou? Mas, cara, é diferente? Eu gostei, gostei. E, Esse apoio ele não me deu, tá vendo? E o fonte 83. Aí você já tem um blog com. antigo, né? Não, não tem é tão dizer, antigo né? não, tem um ano, mais ou menos. E dá um abraço pra turma lá do Canélia, né? escuta também a gente lá Canelli do... Canelli e do Sonho Doce. São Doce. Doce também. São Doce, é. Um abraço a todos. Do Sonho Doce, o presidente João Grigório tá todo dia assistindo, viu? É? É. Todo dia, todo dia. Tchau. Tchau.